no último episódio de Raftcraft estação de rádio. Vamos colocar pode colocar em cima de uma mesa, né? É que o nosso estação de rádio só vai funcionar se tiver um desses três aqui. O nosso cartão vai gerar alguma coisa aqui. Pronto, gerou uma mensagem de rádio codificada. Gente, eu tô vendo uma ilha. Eu tô vendo uma fumaça. Mano do céu, tá começando um furacão. Ele tá mudando de direção. Eu preciso saber se tem mais alguma coisa útil aqui. Se tem mais algo que eu possa pegar antes de ir para casa. Porque eu, eu, eu, eu não posso ter que voltar aqui. Tá, quer saber? Eu, eu acho que se tinha alguma coisa útil que a gente já pegou e qualquer coisa a gente volta depois. Mano, o vento tá me puxando. V vamos embora, vamos embora. Não tem local mais seguro do que a nossa casa e é para lá que a gente tem que ir agora. Vamos. Eu nem acredito que eu estou escapando daquele furacão. Eu achei que ele ia ser o nosso fim, sério. Prontinho, estamos em casa e agora é em segurança, e Aliás Bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Eu tô bom! Mais um dia de Raftcraft aqui. Infelizmente, na é nossa última jornada. A gente achou uma ilha, como vocês viram, mas não era a solução pra gente conseguir finalmente voltar pra casa. Era só mais uma ilha abandonada que não deu muito certo, mas tudo bem. Agora, o problema é que o que nos sobrou aqui foi simplesmente uma bagunça enorme na nossa jangada. E também vários objetivos pra gente cumprir pra poder finalmente tentar sair daqui. Bom, agora, antes de qualquer coisa hoje, a gente tem várias missões pra fazer. E muitas outras coisas sem ser missões Mas a principal agora é organizar a nossa jangada Já que a gente não conseguiu ir embora ontem E a gente tem muitas coisas para fazer ainda A gente precisa se organizar Uma outra pista que eu tenho Que pode ajudar a gente a ir embora daqui É essa missão aqui de derrotar 30 tubarões A gente fez essa de dormir 100 vezes na cama E querendo ou não, para fazer o um helicóptero A gente conseguiu o um motor, a chave de boca Na real a gente só conseguiu o um motor e a chave de boca mesmo Não conseguiu mais nada Porém, a gente consegue fazer esse fio de cobre já Consegue fazer a bateria as placas de ouro são fáceis, o martelo é fácil, o painel de vidro é fácil, a cadeira é fácil. Tem muitas coisas que já a cada vez a cada dia que passa, já está começando a ficar mais acessíveis para gente. Porém, a gente vai ter que completar essas duas missões antes, creio eu. Então essa primeira missão de matar tubarão, a gente já derrotou dois tubarões usando a nossa espingardinha. Mas eu acho que não contou. Então eu tive uma ideia, vou usar a espingardinha para dar dois tirinhos no tubarão e o resto eu vou fazer com a espada aqui. ó. Foi boa, que isso aqui que trocou? Tubarão vira oito carne de peixe. Já botar para esquentar aqui. Agora já contou. Então sempre que explorar um tubarão, nós vai ter que dar dois tirinhos com a e o resto vai ter que ser ou na faca ou até no machado aqui. Tá, a parte boa é que para fazer pólvora, até que é fácil. É só pegar pó e colocar na malha de linha. Eu acho que a gente consegue fazer várias na real. Só estou dando uma olhada para ver se a gente já não tem, né? Porque se já tiver, adianto. Ó, Temos uma aqui já. Bom, temos quatro tiros, significa que a gente é suficiente para derrotar dois tubarões. Então vamos fazer o seguinte. Eu Vou começar a arrumar a nossa jangada E depois a gente começa a pensar nessas partes Tá bom? E bom, esse daí sou eu Por mais ou menos uma hora Arrumando toda a nossa jangada Basicamente, depois que a última missão não deu certo E eu tive que voltar a jangada a gente tentar Continuar a voltar para casa Eu percebi que não dava, simplesmente Tava muita bagunça, eu não conseguia nem me locomover Direito pela jangada Então, o que eu decidi era arrumar tudo Então, sim, eu fiquei por mais de uma hora Arrumando tudo até chegar nesse resultado Que agora eu tô muito satisfeito Bom, mas ainda tem algumas coisas que eu quero mudar, como essas duas árvores. Eu tava pensando aqui essa bananeira e esse coqueiro são legais. Porém, a gente já fez essas missões, tanto que a gente já pode pegar a experiência e a recompensa, que é um sanduíche de cachorrão. <risos> mano, isso aqui é uma comida da hora, mano. eu vou guardar para depois. Se bem que eu tenho um montão de comida, né? Vamos comer agora. Ó, oh, o louco Deu força e resistência, eu devia ter guardado. A gente também tem a recompensa desse daqui, desse daqui. Desse daqui e só. Na real, eu vou aproveitar essa oportunidade para enfrentar o tubarão aqui já. Eu tô com resistência e vou levar menos dano. Então já vem aí. Ó, tome. Ele contou, contou o louco. veio umas coisas da hora aqui. Bom, digo que forma de plantação. A gente só precisa fazer batata, e cenoura, baga doce, beterraba e trigo e milho, então eu vou tirar essas árvores aliás, olha, só falta tirar esses baús aqui e organizar eles, mas o primeiro andar aqui, olha, o térreo, né, já tá bem mais organizado, olha como parece outra base, mano, outro mundo, né, aqui em cima também vai ficar bem melhor após após eu remover essas árvores, quem já curtiu aí, mano, já apoia essa uma hora que eu gastei fazendo essa reforma, já deixa o gostei pra saber o que vocês estão curtindo aqui da série Raft, e vale lembrar que esse é o Mês Lajota, e esse vídeo faz parte do Mês Lajota, dois vídeos todos os dias nesses horários aqui, então se inscreve e ativa o sininho, hein de qualquer forma, madeira. Madeira! Eita preula! Cai mesmo! Eu tava zoando! Bom, vamos de novo, né? Madeira! Uuuuuh! <risos> Aí eu falei, mano, eu tô... altas aventuras numa jangada, mano. Gostei. Olha, eu a semente de ambas as árvores. Que legal. Bom, tem duas coisas que eu queria deixar aqui em cima. Eu queria deixar tanta churrasqueira quanto aquele rolezinho que a gente tem aqui. Olha, de purificar água. Deixa eu pegar ele aqui. Não pretendo usar ele muito, mas eu acho que é legal ter as coisas por aqui. Também separei alguns baús, olha. Um baú aqui, um baú aqui. Agora, com essa quantia boa de baú, a gente pode finalmente organizar nossos itens. Sim, hoje é dia de dar uma geral em casa, né? No caso, ó, eu tô cheio de coisa aqui, ó, que as peneiras estão pegando e eu não tô tendo nem espaço para recolher elas e guardar, porque tá tudo uma bagunça. Então, agora eu vou pegar todos os itens de todos os baús e vou organizar. Esse é o próximo passo. Cara, eu vou levar esse aquário de salmão ali para baixo. Aqui, ó que ele vai ficar doido porque não tem nada acontecendo, sabe? Então dá uma, dá uma agregada no cenário. Aqui, como eu tava com as árvores, eu não consegui ainda modificar aqui como eu gostaria, sabe? Aí ah, também nesse meio tempo eu tô tentando fazer várias missões, como por exemplo, essa daqui, ó, que a gente pega um balde da água e entrega aqui, olha. Uh! Já entregamos 9 baldes de 13. Daí a gente vai ganhar uma garrafa d'água, experiência de um barril. Descobri também que tem uma de baú de tesouro. Olha só, o rolê dessa do baú de tesouro não é o abrir, é o acumular 32 baús de tesouro no meu inventário. Bom saber, então. De qualquer forma, eu vou organizar tudo aqui rapidinho. Prontinho. Eu acredito que a gente terminou a faxina. Eu vou explicar para vocês como ficou tudo. As plantas são bonitas, né? Aqui tem um baú com várias sementes aleatórias que a gente conseguiu peneirando. Máquina, molde, placa de ferro, corante, essas coisas aqui que não tinham onde colocar coisas de planta coisas de madeira, até baú, etc, derivado de madeira, ó, bancada de trabalho, blocos, plataforma e argila, itens aleatórios e os itens para fazer o último o helicóptero. maioria das coisas que dá para conseguir pescando, etc, ou em baú, minérios e algumas coisas como lata, caixa, etc, comendo essa caminha aqui ó, bem bonita, minérios brutos, e aqui tá aquela placa de amassar ferro, lembra? De churrasqueira. Tá, tá ficando de noite, tá chovendo, mas eu não posso dormir ainda. Por causa que eu preciso que enche esse negócio de água aqui. Enquanto isso, eu queria fazer uma dessas plataformas com lâmpada. Eu pego plataforma um pepita e tocha, né? Parece fácil. Eu tenho três tochas. E tenho três plataformas. Nossa, que específico, né? Por sinal, deixa eu já fazer outro martelinho aqui, né? E olha só como tá melhor agora. Mano, outro mundo. Você vem aqui, ó. As três tochinhas aqui. Pronto, não é muita iluminação, mas já para noite já vai servir Olha como ficou melhor agora Tô pensando na possibilidade de fazer um telhadinho também, mas acho que não Bom, de qualquer forma, agora a gente tá podendo trabalhar à vontade aqui na nossa jangada E tem muitas coisas que eu quero fazer Por exemplo, eu quero terminar essa missão aqui Eu quero fazer a moção do moedor, a da roupa de mergulho que era de tubarão, a do 30 níveis de XP Porque com todas elas aqui, a gente vai conseguir fazer Vai poder fazer as próximas explorações que possa ter aqui ou não para finalmente fazer o um helicóptero então eu quero, pelo menos, concluir essas duas aqui hoje. A de tubarão, assim, é difícil, mas não é ao mesmo tempo. É só, é só eu ter coragem aqui. Agora que eu tenho baixado de pedra é mais fácil, né, no caso. Aí ó, derrotamos mais um O único problema é que demora demais para nascer tubarão, mas já derrotamos 5 de 30. Então não falta tanto. Aí eu também tô completando as outras missões para ganhar experiência, porque com a experiência a gente vai concluir a missão de chegar a 30 níveis. Bom, uma delas é de milho e trigo, baga doce e beterraba e cenoura e batata. Nenhuma delas a gente tem o suficiente para completar a missão ainda, Então vai ter que esperar um pouco mais. Mano, que metade é essa? Tá formando um furacão aqui perto. Mano do céu. Ainda bem que ele já arrumou toda a nossa jangada. Né, mano? Será que eu tô correndo perigo aqui? Dá para dormir? Não, eu vou ter que sobreviver a essa tempestade. Oh, oh. E agora? Mano, eu quero dormir. Olha como as gotas da água tendo com tudo para lá, gente. Mano, olha o furacão me puxando. Olha isso, eu não tô me mexendo. É o furacão me puxando. Mano, olha a altura que eu pulei. Olha isso que é perigo. Não, não. Gente, eu saí da chegada. Não, não, não, não, não, gente. Agora, mano, a minha chegada. Não, desce. Desce, por favor! Desce! Não! A nossa jangada lá! Não! O que vai acontecer agora? Olha a altura que eu tô! Vai pra cá! Vai cá! Eu consigo entrar na água! Eu consigo entrar na água! Meu Deus do céu! Não! De novo não! E nasceu o um tubarão! Mano, pareceu o meu fim! Olha o tubarão ali! Meu Deus do céu! Eu tô com muito medo! Eu tenho que conseguir voltar pra casa! Não! O vento tá muito forte! Isso vai ser o meu final! Olha a altura que eu estou. Acho que o mais seguro eu fiquei embaixo da jangada aqui, tentando respirar. Olha o tubarão ali, ele nem consegue nadar direito. Tá, pronto, consegui me agarrar aqui. É só eu não sair daqui agora. Eu vou ficar, eu vou, eu vou ficar escondido aqui. Eu não vou me mexer até passar esse furacão. Meu Deus do céu. Olha o rádio piscando. Meu Deus, se cair um trovão aqui na jangada, é o nosso fim não vai ter o que fazer. Falta muito pra esse tornado passar. Olha o um arco-íris. Será que tá passando? Ali tem um arco-íris, mano. Parece que esteja passando. Meu Deus do céu. A gente vai sobreviver então? A gente vai sobreviver? Olha o um arco-íris. Vai de uma ponta até a outra. De tão grande que tá. Eu acho que vai dar tudo certo no final. Meu Deus do céu Isso foi por pouco É, os trovões passaram Eu acho que deu tudo certo no final Ai, só que foi por pouco Eu tava tão alto, achei que eu ia morrer Bom, a única parte boa disso aqui é A gente encheu esse, esse purificador de água E com isso a gente vai poder entregar a água da chuva aqui Ganhando experiência, uma garrafa e um barril Aquele tubarão ainda tá por perto? O Bruno vai terminar a minha missão É, eu acho que aquele tubarão não teve um, um final muito bom não Bom, ainda tem outras missões que a gente pode fazer Uma delas é fazer um barril de pedra Que é sete pe seis pedras e uma laje de pedra Vamos, vamos tentar prosseguir Aqui, porque a gente tem muita coisa para fazer ainda. Ó, seis e um desse. Ó, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, com esse barril de pedra, eu só vou usar ele agora. Depois eu vou guardar. Então, vou até colocar ele aqui no meio. A gente vai pegar um balde da lava, colocar aqui, um balde da água e colocar aqui. Aí, foi. Obsidiana por enquanto, eu vou deixar isso guardado porque eu não sei se tem utilidade ou não. Então, vem para cá, comer para cá e você fica aqui pronto. Mas com isso, completamos mais uma missão. A próxima é de conseguir baú do tesouro. Na realidade, tem uma coisa que a gente pode fazer sim. A gente pega um pouco de pedregulho aqui. Olha, coloca para fazer mais lava e vamos fazer mais obsidianas. Vamos deixar aqui por enquanto. Então, vou precisar de três diamantes. Só temos um por enquanto. Fazer uma rede densa. Agora a gente mistura essa rede densa com três diamantes e quatro obsidianas. A obsidiana, para fazer, a gente sempre vai colocar pedra pedregulho aqui para transformar em lava. A gente vai colocar aqui junto com água. Igual a que a gente fez a primeira. Vai fazer quatro delas. Já o diamante, a gente vai usar a nossa peneirinha aqui de nível máximo com cascalho. Pode vir diamante. E cascalho a gente tem bastante. Graças à nossa organização, porque senão a gente nunca ia achar isso. Então, vamos peneirar até vir um diamante. É, mas agora que tá tudo arrumado aqui na nossa base, tá começando a ficar mais fácil a nossa vida nessa jangada. Mas para ser sincero, eu não vejo a hora de ir embora daqui. Eu Espero que dê tudo certo. Beleza, temos aqui três diamantes e mais alguns outros minérios. Eu quero saber se eu já consegui algum balde da lava. Hoje oh, já conseguimos o um balde da lava. Ótimo. Tá, agora o próximo passo, então, é botar a lava aqui. Pega uma aguinha aqui rapidinho aqui assim, ó. Tira e coloca, daí joga a água fora de Marta para oceano e pega a obsidiana. Era duas ou três? Era quatro obsidianas. Olha, a parte boa é que tem mais maneiras de eu fazer isso. Eu posso fazer com cascalho também, né? areia eu tenho, né? Deixa ver com areia. Diz ali que a cada dez areias é uma obsidiana. Eu vou levar 20. Oh, já podemos pegar mais um balde aqui. E uma chuvinha de verão, né? Logo após um super tornado e nossa, essa foi rápida e já parou nem começou, parou. Bom, deixa eu guardar esses minérios aqui, né? E agora, durante o dia, a gente só tem basicamente poucos objetivos. Por agora, a gente pode focar o nosso tempo livre em basicamente esses itens aqui. Que é essas missões básicas que vai fazer aos poucos. Tem essas daqui que eu não quero fazer agora. E também tem essa que é a que a gente tá focando exatamente agora, de conseguir 32 baús. Mas ela, eu creio que é questão de tempo até dar tudo certo. Falta pouca coisa. Nossa, já tá lutando aqui de novo. Ó, eu acho que já tem lava aqui, né? Tem, boa. Deixa eu pegar a lavinha a aguinha aqui agora. Tu, tu. Joga fora ela. E pronto, agora nós temos tudo para poder craftar o coador super denso reforçado. Meu Deus, que nome gigante. Deve ter uma conquista até, né? Dá para encantar ele, meu Deus do céu, mas eu não vou encantar não. Além dele ter 5.700 usos e 25% extra de eficiência, ele pode pegar os tesouros que a gente precisa e a porcentagem é bem maior do que antes. Agora, com isso, essa missão vai estar sendo feita aos poucos. O nosso próximo passo, então, é derrotar 30 tubarões. Urgente. E também 30 níveis de XP. Porém, para fazer isso é um pouco mais complicado do que parece. É, primeiro de tudo, eu preciso que tenha tubarões aqui. E exatamente agora não tem nenhum. Então, enquanto não nasce nenhum tubarão, eu tenho uma outra coisa para fazer que vai ser um grande adianto nas nossas vidas. Que é aproveitar e fazer essa missão aqui. A da roupa de mergulho. O legal dela é que eu não preciso ter os itens. Eu preciso fazer eles uma vez, pelo menos. E como eu já fiz a mangueira uma vez antes, eu tenho ela aqui agora marcada. Eu preciso fazer a máscara de mergulho, o peitoral, a calça, os pés e um tanque de oxigênio. O prêmio é meio tanto faz, porém o que importa é a roupa de mergulho. Porque, como a gente vai sempre para exploração, além de precisar do nosso barquinho, a gente vai talvez precisar mergulhar profundamente no oceano. E também vai ser mais fácil para caçar os tubarões. A gente vai estar tá, basicamente unindo o útil ao agradável. A gente vai conseguir mais minhoquinha. E a minhoquinha vai dar para pescar, que a gente vai conseguir água viva que vira slime, que vira cola. Meu Deus, quanta coisa. Tá, peraí, vamos pegar umas terra aqui. Vamos atrás dessa primeira parte, então. Vai, eu tenho a minha colherzinha aqui, ó. Bom, primeira parte já está feita. Peraí, pescou um peixe não gastou a isca. Legal. Eu não sabia dessa, para ser sincero. Mas, bom, primeira parte já tá concluída. Temos aqui uma pescaria já pescando. Logo, logo vai vir água viva para a gente poder fazer cola, etc. E aqui já tá pescando também. Por enquanto ainda não veio nada que a gente queira, mas daqui a pouco começa a vir. Vocês vão ver. Agora, vamos ver o que falta mais pra gente fazer nossa roupa de mergulhador. A máscara de mergulho, a gente usa um painel de vidro, quatro carpetes preto e um durex. Aí, ó, tô falando. Peraí, tem tubarão aqui? Ainda não. Ó, temos aqui duas bolsas de tinta e aqui tem lã. Tá, Aparentemente, todas as peças praticamente usa esse carpete, então vamos fazer as contas aqui para aí. Pelas minhas contas, vai ser 14 lãs. Se eu tô certo ou errado, aí já não sei. Então vou ter que conseguir mais corante preto. Enquanto não vem, eu vou separando o resto dos itens, como os concretos que eu já tenho, os durex que eu já posso fazer alguns, ou talvez ele tenha alguns reservas guardado. Carpete amarelo, dá para fazer com que eu tenho corante amarelo. Quer saber, na real, eu vou separar toda a nossa roupa de mergulho, é mais prático, já que basicamente tudo dela a gente já fez. E é só questão de esperar, então vamos tirar um tempinho aqui para esperar. e os tubarão enquanto isso. Olá, amigo tubarão. Bom, antes de eu enfrentar esse amigo tubarão, eu queria mostrar para vocês algumas coisas. Primeiro, falta apenas um tubarão. Segundo, olha quantos tubarões gente tem aqui. Car... Meu Deus! É mais do que eu imaginava. E também conseguimos um barril. Dropou. Ah, nossa. <risos> é que o barril eu só consegui dois até agora. Não sei nada no rafis. Então eu queria mostrar para vocês, mas né não foi tão maneiro assim. Bom, por enquanto eu vou achar aqui. Eu não vou utilizar ainda não, mas o rolé Vamos enfrentar ele, que a gente tem mais coisas para fazer ainda. Opa, calma, vem para cá, vem para cá. Gente, eu já, já enfrentei tanto para aqui que eu tô treinado. Eu já, eu já nem apanho mais, ó. Toma imagina quando eu tiver roupa de mergulhador então, mano. Eu vou ser uma doideira, mas três. Um, dois, três. Olha, viu? Eu tô falando. O cara já tá bom. <risos> Conseguimos a missão de derrotar 30 tubarões, mano. Caraca, hein? Será é que eu vou falar que isso aqui foi uma das missões mais difíceis, na real? Mas com isso, já temos 26 de experiência. Estamos próximos da outra missão. E agora a gente pode pegar o cartão do Carlinho, que é o criador do modpack. Olha que legal que é o Carlinho. A gente vai colocar o cartão do Carlinho aqui no rádio. E vai esperar funcionar aqui pra ver o que vai acontecer Tá bom Aparentemente a gente ganhou um, um, um código QR né Deixa eu escanear aqui com o meu celular e ver o que acontece Tá Aparentemente esse código QR gente Era um enigma do Carlin Que abriu um vídeo Que mostra coordenadas Como agora a gente já tá bem avançado nas coisas Também já conseguimos Água viva Então com isso a gente vai ter as bolinhas de slime Mas para nossa tristeza Ainda não veio nenhuma lula E pra quem não sabe É com as lulas que a gente consegue os corantes pretos Então meio que sem corante Sem roupa de mergulho Bom, os itens para o Durex a gente já tem pelo menos. Mas bom, já que não resta nada para a gente fazer fora aguardar ou fazer outras missões, vamos nessas coordenadas. Vamos ver o que tem lá. Onde está meu barquinho? Aqui, ó, meu barco está aqui. Bom, eu dei uma olhada nas coordenadas e aparentemente o que a gente tem que fazer é apenas andar muito, mas muito reto só para esse lado. Então, bom, nos desejem sorte, pessoal, nos desejem sorte. Vamos lá. Então, digamos que eu andei muito, muito mais do que vocês podem imaginar. E eu não tô achando nada. Tá, então, vamos até menos 141. Opa, menos 141. E outra coordenada era 984. Bom, de acordo com a instrução que a gente recebeu era exatamente nesse bloco aqui, olha. Mas eu não entendo, não tem nada aqui. Eu descobri, eu descobri, eu descobri aqui não é um local para a gente vir agora. Aqui é o caminho que a gente tem que seguir com o helicóptero para ir até a civilização. Só que lá a nossa dica diz que há é mais de 10 mil blocos daqui que falta muito. Então de barco a gente não vai chegar lá nunca. Vamos voltar para casa que é só 500 blocos e vai demorar quase 10 minutos e vamos atrás dos 30 níveis de XP. A parte boa é que eu sei que a gente está chegando lá. Falta um pouco, mas a gente está chegando lá. A única parte boa é que esse tempo fora que a gente ficou foi o suficiente para a gente conseguir várias lulas e com ela. A gente vai conseguir o que a gente tanto precisa, que é a bolsa de tinta. Vamos fazer 14 lãs preta para fazer 21 carpetes. Agora com a bola de slime, o carpete e cana de açúcar para fazer papel, a gente tem que tudo que precisa para fazer a roupa de mergulho. Então vamos fazer ela e tentar chegar perto dos 30 níveis de experiência para a gente poder ir para a próxima localização. Pronto, as primeiras duas coisas já são possíveis de fazer a máscara de mergulho e a calça. Quatro mangueiras estão feitas. Agora que há mais duas água viva e a gente vai fazer o resto das coisas que falta. O primeiro tanque de oxigênio e o peitoral de mergulho. Ó, Faz duas lãs rapidão, dois corante amarelo, carpete amarelo. Agora é só esperar mais de água viva que a gente vai ter para fazer tudo. Boa. E agora só fazer o tanque de oxigênio e temos a roupa de mergulho completa. Eu não sei como usar esse tanque aqui. Se eu fiz a mais, a menos, como que funciona? Mas vamos testar, né? Porque não? Olha, além de eu conseguir enxergar no mar com visão noturna, eu nado super rápido. E eu, eu vou precisar de respiração? Como que funciona? Até agora eu não perdi nem oxigênio aqui no mar. Aí não gastou nenhuma das armaduras. Tá. Isso é incrivelmente bom. E agora eu só preciso correr atrás de chegar a 30 níveis para a gente poder explorar esta outra carta aqui. Bom, gente, seguinte: tô trabalhando nas plantações e tentar caçar tubarão. Até agora, foi o primeiro tubarão que nasceu e eu consegui farmar. Vocês não têm ideia, eu farmei muita plantação usando aqueles ossos que a gente tinha, farinha de osso, aquele peixe de osso que ele vira farinha de osso também. Mais uma. E tome boa. Nossa, não deu quase nada de experiência. Alguém até essa super comida aqui, ó vamos comer. Deu força e resistência. aí ó Agora só falta milho. A única opção que falta pra gente é milho. Eu acho que é com esses dois que já vai dar. É, já deu 32 milhos. Mano, sorte que a gente tinha farinha de osso. Bom, vamos pegar a recompensa dessa, dessa outra e dessa outra. 29 níveis. Atualmente não tem mais nenhuma missão que tem experiência fora essa do moedor, mas as recompensas são horríveis. É muito é pouquíssima XP. Várias super comidas, ó. Então o que me resta é torcer para aqui ter 18. Falta mais ainda. Eu preciso ter gente basicamente 32 desse baú aqui. Quando eu tiver 32, a gente vai ganhar mais experiência. Bom, uma coisa que pode ajudar, não pensei nisso ainda mas é um rebolo. Eu acho que a gente consegue fazer ó, duas tábuas e dois gravetos. Eu não sei se eu comentei aqui, mas isso que é outra bancada de trabalho. Aquela lá quebrou, tá com o rebolo. A gente pode desencantar esse livro e ganhar a experiência que tinha nele. No caso era pouco. O chato é que eu só pensei nisso agora. Então as, as outras vezes que veio o livro eu joguei eles fora. Bom, agora é esperar e caçar tubarão. Eu estava tentando pensar aqui em alguma maneira de com segurança eu conseguir os 30 níveis até que eu lembrei que eu tenho muita, mas muita carne de tubarão. Então meio que eu posso pegar as carnes de baleia aqui, mas seria melhor deixar lá para cá e fazer assim, ó. E cá estamos, nível 30. Deixa eu guardar essa daqui por enquanto aqui, ó. A gente vem na missão aqui, ó. Entrega os 30 níveis, pega o cartão, vem pra rádio e. Mano, eu tô ansioso para saber o que vai acontecer. Pega pegar o barco aqui já, né? Mensagem de rádio codificada. Aparentemente, isso é uma mensagem de código Morse. Eu vou usar um tradutor aqui da internet e vamos ver como que vai ficar o resultado. E a resposta é 385-75-107. Creio eu que seriam as coordenadas que a gente tem aqui. Bom, vou deixar minha roupa de mergulho aqui em fácil acesso, né? É. Mas vamos para lá. É agora ou nunca. Eu só espero que tenha alguma coisa. Por causa que da última vez a gente achou um caminho, mas não era tão útil. Eu eu quero alguma dica de como voltar para casa. Eu preciso. A única esperança que eu tenho é que eu estou seguindo pelo caminho certo. Mas o tempo que eu vou demorar para chegar lá eu não tenho nem como imaginar. Estamos a menos de 100 blocos da localização. Eu sinto que logo logo a gente vai chegar lá. Peraí, é ali? É ali? O que é aquilo? Pera, aquilo ali é uma usina de petróleo É uma petroleira <risos> Coloca nossa roupa de mergulho E dá pra subir aqui? <risos> estamos a salvo, estamos a salvo Tá, vamos explorar o que tem aqui